Toninho, me conta uma coisa, como é que é, o que, que vocês pescavam no Mar Novo? Era toda a raça, era namorado, era batata, era xerne, era os peixes que a gente matava no Mar Novo. E atum? Atum, dourado. Era difícil pegar o atum? Não, sempre matava. A gente usava uma linha para preparar para matar ele. Você no bote colocava quantas linhas dentro da água? Para pescar namorado e o eram duas linhas, mas ficava sempre duas. Né? Pela popa boiada se matava para cação, para atum, sempre ficava. Então fica, trabalhava com quatro, é, quatro linhas? Quatro linhas, E qual linhas. era a profundidade dali? Ah, lá era muito fundo. Lá era na fase de 400 metros de profundidade, tinha lugar de 400 metros, 600 metros de profundidade. Hum. Fora o que a gente usava mais duas, três linhas de branco, para poder a vem vir deitado pelo fundo. Era, era poder... sempre linha de nylon? Era, era a linha de nylon. Cabine de nariz fino, a sarinha de fino. É. E o e tubarão, vocês enfrentaram muito tubarão? Eu matava com, com, com a corda, com a, a, a retinida, a gente chama retinida. Que isso. Com, com, com, com quatro braços de, de, de, de cabo, com um zol grandão assim, na o do cabo, com a alça de arame grande assim. Aí amarrava na popa, deixava amarrado e ficava trabalhando lá. que um pouco ele passava a boca, saía, você via, chegava lá, metia a coisa e matava ele. Às vezes embora, às vezes matava. E nunca teve medo do sobarão? Medo a gente tinha, mas a gente tinha cuidado, né? A gente tinha cuidado. Não dar danado para pular para cima para querer pegar o braço da gente. Ah, é. ele fazia isso? É, ele gente tinha o próprio papo. Ele fazia assim, chegava no bico dele, pô. Dava uma porrada no bico, ele já era ele. Bateu no bico, já era. É igual a gato, deu uma boa doada no bico, já era. Aí a gente fazia assim. Tu matou muito tubarão na ah, Paulada? Sim, muito tubarão. Então a história do teu cunhado, Nick, é verdadeira? É verdadeira, é verdadeira. É eu também devia ter, devia ter matado muito também. E o tubarão alguma vez levou o teu bote embora? Não, preso? Não. Ferrava ele, às vezes, então a gente colocou a cornuda que era danada para a gente ferrar e marrar e deixar ela, ela levar o bote e podia ela cansar, porque ela tinha muita força demais. O tubarão não, o tubarão a gente matava na polada. A Tinha trazendo um peito, metendo o pau e matava na polada. É boa a cara do tubarão. É, é muito Como é que tu puxava o tubarão pesado para dentro do barco? Matava ele, tirava a bosta do bote, marrava ele pelo pescoço, amarrava na porra, botava o ramo o alto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 Alguma vez o tubarão atacou o teu bote? Atacar, mas a gente matava. Às vezes vinha, assim, batia assim, do lado do bote, com a cabeça, a gente matava ele. Agora é muito grande não dá para a gente matar no um bote. A gente ferrava, botava o remédio no alto, o barco vinha para matar. A gente mesmo no bote não dava a matar. Resistência todos os não dava para matar. Era muito grande e muito pesado. Algum colega teu morreu por causa de tubarão?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 Lá fora lá eu topei um caçou um grandão lá pro fora Luiz Martinho, gordo, essa tortura tudo com medo, jogava até a retinha sumiram e eu ia matar ele, eles ficaram com medo, eu ia terrar ele. E hoje, tu pesca ainda tubarão ou não? Não, hoje não pesco mais não, eu tô parei. Parei de barco grande já. Agora eu só na minha baleirinha aí. Tá pintando ela, né? É. vendi meu barco grande, agora estou só com o Sazinho pequeno aí. Vendeu o barco grande por quê? Eu podia trabalhar mais, ensino. Hein? Do ensino por não pude trabalhar mais. Aí obrigado a vender. Não tenho filho homem para trabalhar. Aí vendi. E nem neto? Neto tem um filho, um neto grande já ontem, mas não, não, não quer saber demais. Só de estudar? É, não, de trabalhar. Ele não estuda mais não, parou também. Esse eu criei, esse neto que eu tinha lá, que ia, ia ser pescador, depois levei ele lá fora, peguei um temporal lá e ele desanimou. Esse mora eu criei ele desde mil Agora tu tem o um neto fazendo universidade, né? Eu tenho um. Eu tenho um.